Você faz reuniões pelo RNP e quer transmitir as, as suas aulas ou reuniões pelo Facebook ou pelo YouTube? Quer saber como? Acompanhe nesse vídeo que eu vou mostrar como. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo, do Matemática Pop. Eu sou professor do IFRS Campus Ibirubá e eu vou mostrar para vocês hoje então como uh, transmitir essas reuniões via RNP através do YouTube ou Facebook é uma maneira alternativa inclusive para gravar suas reuniões se no caso como é o meu caso que, que não é eu não tenho permissão para gravar reuniões então é uma alternativa interessante certo primeira coisa a fazer é uh, iniciar a reunião iniciar a sala e Pode vir aqui no botão de ações, aqui embaixo, tem a opção uh, transmitir sessão. É muito simples. E aí abre duas opções, nós vamos clicar em RTMP. Em RTMP aparece uma única opção para clicar em uma URL de transmissão. Certo? Eu vou pausar por aqui, vou trocar de janela. Nós precisamos simplesmente pegar esse link, esse URL para transmissão com a chave. Então eu vou lá primeiro mostrar aqui no YouTube, tá? Abrindo o seu... Aí tem que ter uma conta no YouTube, tem que ter um canal. Uh, deve ter essa opçãozinha aqui em cima, criar um vídeo ou postagem. Clicando aqui, transmitir ao vivo. E aí deve... Uh, abrir a sala ou a ferramenta para criação Eu posso fazer a transmissão direto pelo, pelo YouTube Mas ele já gera automaticamente esse link, essa chave Ele está pedindo as configurações Eu vou dispensar aqui da última transmissão realizada tá? E aí eu vou clicar, criar a sala tá? Título Quero ver se eu... aqui Se ela é pública ou não Então se eu quero... Um link não listado Faço uma breve observação Isso tudo é opcional né? O tipo de De vídeo que eu estou produzindo uh, E vou Clicar em criar stream Essas uh, configurações Vai de cada um uh, Vai abrindo essa Essa sala O que me interessa É esses dois links aqui Esse RTMP eu seleciono Copio E vou aqui em Link tá? Eu vou colar tanto o link como a chave Eu vou colocar uma barrinha Ele precisa ter uma barrinha aqui Se não tiver eu vou colocar Volto lá e vou copiar a chave tá? Vou visualizar rapidinho Ele gera uma chave diferente Para cada string que eu crio Retorno lá Ctrl V Iniciar ao clicar em iniciar, ele já vai começar a transmissão, tá? Prontinho, bem simples Eu vou cancelar aqui, tá? Porque eu vou agora lá no Facebook para mostrar onde No Facebook eu tô usando um layout mais recente do Face Então vem aqui em vídeo ao vivo Em vídeo ao vivo Vai carregar novamente para fazer a transmissão. Aí tem algumas possibilidades. Eu vou clicar nessa bem da esquerda. Usar a chave de stream. Da mesma forma eu vou fazer as configurações necessárias que me interessa. E aqui eu tenho os dois links que nós vamos usar. Primeiro esse rtmps E aí vamos lá. Vou apagar esse aqui. Né? E vejo que eu tenho que ter a chave da stream também. Então vou pegar na sequência... A chave Se eu clicar em copiar, ele deve copiar todo ele Ctrl V, pronto, tá aqui a chave Iniciar a transmissão E ele deve aparecer aqui em cima O um, um, um símbolozinho Eu vou cancelar também, porque eu não vou fazer a transmissão Vai aparecer um símbolozinho como se fosse de Wi-Fi aqui em cima Significa que está transmitindo Pronto, quando quiser encerrar Vai ali em cima E encerra a transmissão Ok? Bem simples, esses vídeos vão ficar hospedados naquela plataforma que você usar, seja, eu utilizo mais o YouTube, mas pode usar o Facebook também. E está resolvido. Ok? Espero ter sido útil. Até mais!